Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como configurar Eclipse para trabalhar com o Hibernate, uma configuração bastante simples, com um exemplo bastante básico também, só para vocês verem como é que funciona a persistência em banco de dados em um projeto Java. Uh, bom, primeiramente, para a gente começar a trabalhar com Hibernate, nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso Eclipse, para quem uh, uso o macOS, basta chegar, uh, acessar o menu Eclipse, e e acessar a opção Preferences, onde ele vai abrir as preferências do Eclipse Para quem tem Windows ou Linux, esse menu Preferences fica no Windows normalmente a última opção aqui do, do Windows okay? Então acessem aí o menu Preferences e abram esse caminho Java, Build Path e User Libraries cuidado para não abrir a perspectiva do Java é abrir apenas o menu associado ao, ao Java mesmo Então, para que servem essas bibliotecas de usuário, essas User Libraries? A servem para você configurar as bibliotecas que você vai utilizar nos seus projetos e uma vez configurada, configuradas essas bibliotecas aqui basta você associar o projeto que você deseja usar, então você configura uma vez e associa vários projetos. Ah, o primeiro que a gente precisa fazer é a configuração do hibernate, nós vamos criar aqui uma biblioteca chamada hibernate, que vai criar até o um íconezinho aqui já associado a ela e nós vamos vincular os arquivos jars, as bibliotecas jars que serão utilizadas pelo, quando nós vincularmos uh, essa biblioteca a Hibernate no nosso projeto, o que é que a gente vai querer carregar junto com ela? Então, basicamente, nós vamos precisar uh, desses arquivos aqui do Hibernate para trabalhar. Então, algumas bibliotecas têm uh, algumas outras, como por exemplo, para fazer. para trabalhar com logs, entre outras coisas, mas tem bastante coisa aqui interessante que a gente vai utilizar, não só o Hibernate, mas com outras coisas. Então, eu quero que vocês selecionem aí. Deixa eu abrir aqui. Hibernate e selecionar todas aquelas bibliotecas que eu mostrei para vocês agora há pouco. OK? Selecionar todas, abrir e ele vai vincular dentro da Hibernate. Uh, como eu vou fazer esse exemplo aqui usando o MySQL, então nós também vamos precisar de um conector para que o Java se conecte com o banco de dados MySQL, já que nós vamos fazer persistência. O Hibernate, uh, Embora ele abstraia essa persistência de banco de dados, ele também precisa da biblioteca de conexão com o banco de dados. No caso, que a gente vai usar MySQL, vamos criar uma também, MySQL por MySQL. Ah, e vamos adicionar a biblioteca que ele precisa, né? que ele precisa desse conector do MySQL. Okay? Basicamente, são essas duas configurações que a gente precisa para utilizar nos nossos projetos e então a gente vai criar um projeto aqui Java, vocês pode, ele pode ser criado a partir do menu File, New, uh, Project, esse aqui tem várias opções de configuração de projeto, porque eu tô na, estou na perspectiva do Java Enterprise Edition, que é o Java mais voltado para web app. Uh, se vocês tiverem preferências, de trabalhar com o Java normal, basta clicar no ícone aqui de perspectiva, ou abrir perspectiva, ou vir pelo menu Window, Open Perspective e abrir associada no caso a Java que é para Java uh, voltado para Java SE então com essa perspectiva já aperta Deixa, vamos fechar essas janelas aqui que a gente não precisa delas limpe isso aqui e nós vamos então criar um arquivo New Java Project um projeto Java bastante simples uh, e nós vamos dar o nome desse projeto de projeto loja simplesmente lógico ok? deixei ele usando o Java R que eu estou configurado para o meu ambiente, que é o Java 1.7 sem muita configuração hum, e ele vai criar o nosso projeto para a gente trabalhar aqui. é perguntar o padrão, deixa já que está não vamos mexer ah, poderia ter associado já as bibliotecas, mas vamos associar diretamente por aqui vamos dizer que nosso projeto ele vai usar as configurações do Bernate e vai usar também o MySQL para se conectar ao próprio MySQL então para a gente associar com as bibliotecas que a gente criou agora a pouco no Eclipse que vale para todos os projetos, para vinculá-lo a um projeto específico, nós clicamos sobre ele com o botão direito, uh, acessamos a opção Build Path e Configure Build Path. A gente vai configurar as bibliotecas que a gente vai usar. Então, Aqui na minha libraries a gente vai adicionar as bibliotecas que a gente configurou. Então, clicamos nela, user libraries foi o que a gente definiu agora a pouco e aqui estão as duas que a gente precisa. Basta marcar as duas, finish, e ok. Somente isso. Certo, então, vamos... Uh, precisamos uh, de um arquivo de configuração, que vão passar os dados de conexão com o banco de dados, entre outras coisinhas. Então nós vamos criar aqui uma pasta uh, dentro da nossa src, do nosso arquivo aqui, chamada meta-inf é pasta padrão de configurações de, do Java, ok? ao criar essa pasta nós vamos colocar os arquivos de configuração aqui dentro nós vamos criar então um arquivo chamado persistence.xml uh, um arquivo de configuração bastante simples esse arquivo aqui eu, vou, eu tenho ele copiado eu tenho ele pronto já aqui na, no meu computador simplesmente vou copiar Colar e eu mostro pra vocês como é que é. A comparação é bastante simples. Então copia, botão direito sobre MetaInf e colar. Vamos colar esse arquivo aqui dentro. E está aqui, persml. Vamos abrir para ver o que é que tem nele. Carregando aqui, ok. Ele tem essas configurações. A princípio parece ser muita coisa, mas na verdade é bastante simples. Uh, o que nos interessa saber aqui? Nós precisamos saber a unidade de persistência, porque é através dela que nós vamos chamar no código Java e dizer para o Java que ele vai usar essas configurações aqui para acessar o banco de dados. Nós vamos dizer que ele vai detectar já automaticamente as classes que têm anotações específicas e vamos para para que o, o Hibernate entenda que essas configurações aqui, uh, as classes que têm as anotações específicas sejam entidades, sejam tabelas do banco de dados. Então quando a gente coloca isso aqui, ele faz o mapeamento automático, nós não precisamos Uh, especificar, explicitar quais serão as classes que serão mapeadas como tabelas. Basta fazer a anotaçãozinha na classe com o JPA e ele resolve. Uh, nós precisamos de algumas configurações de propriedades, por exemplo, ele vai usar o, o dialecto mais que no na DB ele vai usar o driver específico para o MySQL e aqui é onde a gente vai realmente modificar alguma coisa. Na URL nós vamos estabelecer qual banco de dados e onde está o banco de dados que nós queremos acessar. Como nós vamos acessar um banco de dados local, eu vou deixar o localhost como padrão e eu vou criar um banco de dados lá chamado de, uh, sei lá, loja, tudo minúsculo, loja. Vamos criar esse banco de dados lá e já a gente vai para as configurações. O meu MySQL tem o usuário root e tem a senha também como root, vocês adequam conforme for o de vocês também. Na instalação padrão do shampoo, por exemplo, ele cria uh, o banco de dados sem senha. Okay? Então basta tirar a senha e vocês veem como é, como, se conectando com o computador de vocês e façam fazem esse mapeamento, esse ajuste. E nós deixamos a opção Update marcada. A opção Update serve para quê? Ele vai tentar atualizar tabelas caso elas existam e se elas não existirem ele vai criar essas tabelas do banco de dados. Nós precisamos então basicamente criar o banco de dados e a partir daí então ele cria todas automaticamente. A outra opção é somente create. Ele vai tentar fazer o quê? Sempre criar uma quantidade, se ela não existe ainda, mas se ela não existe, se ela já existe, ele não vai tentar atualizar, que é o que o nosso nossa configuração de update vai fazer, OK? E algumas configurações básicas de debug, que é o ambiente de essencial ter, como por exemplo, mostrar os esqueletos são executados, formatar ele para ficar indentado bonitinho e exibir comentários também caso existam. Certo? Então, bastante simples isso aqui, uh, não tem muito segredo. São configurações básicas simples de conexão com banco de dados. Eu poderia ter várias aqui, inclusive, Persistence Unit, onde eu defino vários bancos de dados que eu quero utilizar com configurações específicas e locais específicos. Certo? Então esse é o arquivo que a gente vai usar. Salvemos e vamos trabalhar com as classes. Mas antes vamos criar esse banco de dados, né? Para a gente começar a utilizar já lá no, no MySQL sim mas nós vamos deixar aqui nosso banco de dados com L minúsculo, só para simplificar as coisas, ok, salvamos, e vamos criar ele no nosso banco de dados, eu uso o PHPMyAdmin para gerenciar o banco de dados do MySQL, ele é bastante simples, já vem gente com o pacote do XAMPP que eu uso para várias outras coisas, principalmente com projetos PHP, ele é bastante útil então, uh, vocês acessem aí algum gerenciador do MySQL, né, eu vou usar aqui por padrão o PHPMyAdmin, que é que um é o que eu mais gosto de utilizar, bastante simples, rápido e prático, para quem não está habituado nós vamos criar a base de dados, para fazer isso a gente vai clicar aqui na aba base de dados e vamos dizer que vai se chamar loja nosso novo banco de dados colete, não precisa se preocupar muito aqui, não deixa como padrão que ele configurou, ele vai criar aqui um nosso banco de dados loja que não tem nada ainda, basicamente essa é essa configuração que a gente precisa fazer no MySQL, o resto que vai se encarregar disso é o Eclipse, Vamos voltar para ele aqui e vamos criar então uma classe de persistência, uma entidade para salvar no banco de dados. Para fazer isso a gente clica sobre o menu a pasta SRC, o source do nosso projeto, botão direito, new, new class. E nós vamos criar a classe chamada classe cliente e vamos colocar no um pacote chamado com. Ponto, uh, exemplos. exemplo. Ponto entidade que é onde vão ficar nossas entidades do nosso projeto uh, ok, clique em finish e o eclipse então vai criar a nossa classe cliente, vamos colocar apenas algumas propriedades básicas simples para facilitar nosso trabalho uh, nós vamos criar uh, um, uma variável aqui, um, um atributo de classe chamado de nome, né? O cliente ele tem um nome e Int idade. Então todo cliente também tem um nome e tem uma idade. Mas manter as coisas mais simples, esses dois parâmetros já dá para a gente trabalhar legal. Tem o um do tipo string e um do tipo inteiro. Já, já é um grande começo. Então, a gente melhora um pouquinho essa nossa classe, com alguns outros atributos para a gente ver como é que funcionam os mapeamentos de chaves estrangeiras e composição de objetos. mas por enquanto esse resolve o nosso problema. Então nós precisamos dizer para o Hibernate que essa entidade é essa entidade persistente. Lembra-se que a gente falou aqui no Persistence que ele iria mapear essas classes que tivessem anotações? Nós não precisaríamos identificá-las, aqui explicitá-las, bastaríamos marcar que ele faria a detecção. Ele vai fazer isso através da anotação uh, Entity e anotação Table. Para dizer que é uma entidade, que vai ser gerenciado como entidade, e ele também vai ser uma tabela banco de dados. Se nós não colocarmos nenhuma especificação de nome de tabela, ele vai usar o nome da classe por padrão. Mas, como nós queremos criar as tabelas tudo com letra minúscula, nós vamos colocar aqui então o atributo name de table. E vamos colocar cliente com C minúsculo, para que a tabela também tenha essa nomenclatura com C minúsculo. E vamos gerar aqui a. Uh, assim ah, mais uma coisa, nós precisamos colocar, dizer que esses atributos de classe eles serão uh, entendidos no banco de dados como campos, como colunas em uma tabela. Então clientes será uma tabela e esses dois atributos serão colunas, então nós precisamos dizer para Hibernate que eles serão colunas. Do mesmo modo, idade arroba column, é, sempre preste atenção que o, o column a gente vai precisar aqui, pode ser que em alguns casos apareçam várias Uh, anotações uh, com o mesmo nome. Então sempre atenção para o Java Persistence, que não é o caso do Column, por exemplo, por enquanto. E vamos gerar os get/set de nossa classe. Mas antes vamos criar um identificador para ela. Uh, todo objeto no, no banco de dados, toda registro no banco de dados ele é identificado através do identificador único, que é um número que não vai se repetir que nenhum outro terá e eu consigo distinguir entre objetos e diferenciá-los. Então, vamos criar aqui uma anotação arroba id e uma anotação generated value, porque esse valor ele vai ser incremental, ele vai ser gerado automaticamente, e quem vai gerenciar isso é o próprio MySQL, e nós colocamos aqui qual vai ser a estratégia de geração, e a estratégia vai ser de identidade, ou seja, vai ser um id único, que vai garantir a identidade desse objeto, porque não vai ter nenhum outro com o mesmo identificador. E vamos chamar essa propriedade que vai ser criada lá, vai ser do tipo inteiro, e vai se chamar também ID então a gente pode criar os nossos métodos e setters. SETS uh, source, generate getters and setters marcamos todos ok. e o eclipse gera aqui pra gente todos os nossos uh, objetos ok. agora vamos criar uma classe para fazer a persistência desse objeto no banco de dados caso bastante simples com o botão direito sobre src a gente vai criar então New, Class, e vamos chamar essa classe de Repositório cliente. Nós poderíamos usar aqui também, uh, para melhorar o, o, o trabalho de desenvolvimento, usar uma interface para isolar essa classe e a Repositório cliente poderia ser apenas mandar as possíveis implementações dessa interface, mas para manter as coisas mais simples, vamos usar direto uma classe sem usar uma interface no meio do caminho. Okay? mas não é aconselhável você fazer sem interfaces, e com, no nosso pacote, exemplo e ponto .repositório. Então essa classe repositório vai ser a nossa classe responsável por persistir o nosso objeto do banco de dados. Então vamos lembrar quais são os, uh, as operações que a gente precisa fazer para poder fazer o gerenciamento completo desse usuário do banco de dados. Uh, que nós usamos normalmente usamos o acrônimo CRUD que significa a, a criação, a listagem dos objetos, a atualização e a remoção deles. Então nós precisamos certamente vamos precisar de um método chamado salvar cliente, Vou salvar cliente e o retorno dele vai ser void, já não vai retornar nada, simplesmente vai salva e tudo certo. Vamos precisar também de um método uh, que vai ter um retorno chamado remover. Nós vamos precisar criar um objeto e vamos precisar remover um objeto. E ele vai receber um cliente a ser removido. E precisamos também de um public um list, list do Java útil, uma interface, uma lista de clientes que vai ser o método listar todos onde ele vai listar na recebendo um parâmetro e simplesmente vai listar todos os objetos do tipo cliente que temos no banco de dados isso bastante importante para listagens em geral e ele vai retornar então ele vai no banco de dados, busca tudo que tem, procura tudo que tem e retorna sempre uma lista de clientes ok certo então vamos implementar esses métodos, vou colocar o um return não aqui para ele parar de dar erro por enquanto, até a gente implementar. Então, para salvar, é bastante, bastante simples mesmo como a gente vai trabalhar com o Hibernate. Nós precisamos de algumas configurações básicas antes. Vamos precisar de alguém que faça essa chamada, alguém do Hibernate que vai fazer essa chamada do banco de dados e vai resolver isso para a gente. Então, nós precisamos de uma de um Entity Manager Factory que vai gerenciar então essas comunicações com o banco de dados. Okay, vamos chamar ele de EMF e vamos dizer que ele vai ser, vamos está sendo um construtor e precisamos também de um Entity Manager, ok, Entity Manager daquele tá? chama Persistence, chamar EM que vai fazer as nossas transações. Vamos criar aqui então para o nosso repositório um construtor e nesse construtor que nós vamos instanciar esses nossos objetos. Então o EMF ele vai ser Vamos chamar a classe Persistence e vamos pedir para ela criar Create Entity Manager. E vamos passar qual vai ser o nome dele. E isso aqui é muito importante. Nesse Entity Manager, nós vamos dizer qual vai ser a unidade de persistência que a gente vai usar para salvar. Lembra que eu falei que vocês poderiam ter muitos uh, aqui no arquivo Persistence? Exatamente esse carinha aqui. Nós vamos dizer que nós vamos usar essas configurações. E o nome dessa configuração é More, que eu coloquei aqui, que é o meu sobrenome. Então, vocês podem colocar qualquer nome que vocês forem usar, desde que uh, aqui, na hora de chamar, vocês prestem atenção que o nome tem que ser exatamente igual aqui no Name. Então, vamos colocar aqui More, do mesmo jeito que está lá. E também criar em vai ser igual, na verdade, a emf.createEntityManager. Ok? Isso deve ser suficiente para a gente já trabalhar. Então, para a gente salvar, antes de a gente salvar, a gente precisa criar, abrir uma conexão com o banco de dados. Para fazer isso, nós chamamos nosso em e chamamos o método getTransaction e begin. Então, a partir desse momento, nós vamos abrir uma conexão com o banco de dados e depois que a gente finalizar tudo que a gente tem para fazer, nós vamos chamar o em getTransaction.commit. O que, que vai acontecer? Nós vamos abrir a conexão fazer o que a gente tem para fazer depois mandar ele fazer, executar esse banco de dados então o que eu quero fazer, vou chamar o em ponto uh, merge, uma das possibilidades uh, para salvar o nosso cliente que está com o nome C aqui Algo que é um nome mais conceitual vamos renomear isso aqui para ops vamos Bom, deixa pra lá. Refactor e name. E eu renomear isso aqui para cliente. Tá mais organizadinho. Ah, então, existem duas maneiras de salvar um objeto banco de dados. Existe chamando em ponto persiste, passando objeto. E existe a merge. Por que, que eu prefiro a merge? Porque o merge, se ele já existir, esse cliente de banco de dados, ele vai tentar atualizá-lo e não simplesmente salvá-lo por cima. Então, eu prefiro usar... Merge, até porque eu posso usar o método salvar tanto para atualizar quanto para criar um objeto novo ok? então e emf.close para ele fechar a conexão é óbvio que num cenário mais uh, organizado nós usaríamos try catch para tentar fazer essa transação se desse algum erro nós devolveríamos o rollback mas uh, só que por enquanto quantas as coisas simples nós vamos deixar desse modo, depois a gente organiza e deixa mais adequado o que a gente precisa uh, no remover, nós vamos fazer a mesma coisa em em.getTransaction.begin para começar a nossa transação em em.remove o nosso cliente, no caso está com C também não tem problema, o vai ficar assim e em em.getTransaction.commit então abrimos a conexão, dizemos o que a gente quer fazer e mandamos ele executar isso no banco de dados e emf.close é para fechar a conexão. A conexão não pode ficar aberto. E por fim, nós vamos fazer nossa listagem de clientes. A listagem de clientes é um pouquinho diferente. Uh, nós vamos abrir as conexão antes de tudo, começar. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma consulta. E nós vamos chamar, vamos uh, criar um objeto do tipo query também do Java X Persistence, né? Eu vou para vocês que poderia ter vários nomes parecidos, nos dados java JavaX Persistence. Vamos chamar ela de consulta, e nós vamos dizer que uh, ela vai ser, chamamos o M, para criar criar uma nova query, para criar essa consulta no banco de dados. E essa consulta vai fazer o que? Ela vai listar todos. Então a estrutura de listagem de todos os objetos na tabela, ela é dessa, se dá dessa maneira, Select na verdade, isso aqui não é um, um, um SQL puro, isso aqui é um SQL do JPA, ele é um pouquinho diferente. Uh, vamos fazer um SELECT CLIENTE FROM CLIENTE CLIENTE. Okay? Essa é a estrutura de uma consulta JPA, vocês podem perceber que existem algumas diferenças com o SQL puro. ok? E nós vamos fazer o seguinte, vamos, dizer que, vamos criar uma lista aqui temporária, uma lista de clientes, cliente e vamos dizer que essa lista de clientes, vamos chamar aqui de clientes ela vai receber a consulta .getResultList esse método GetResultList ele vai trazer todos os objetos e vai associar a nossa variável, nossa lista de clientes aqui para nós devolvemos ela para lá uh, ele está amarelinho aqui porque ele diz que é para a gente nós, ele não não estamos fazendo o tratamento adequado dos objetos aqui, vai trazer e vai tentar fazer Simplesmente vamos dizer o que Para ele adicionar esse. Ah, na verdade, não é essa. Oh, que opção é essa aqui? Pronto. Para ele suprimir esses alertas de. de que a gente não está fazendo conversão explícita aqui, para ele adequar esse resultado corretamente aos clientes. Mas podemos deixar assim, sem problema. Então, vamos abrir a conexão. Vamos criar a consulta, vamos listar os clientes e atribuir isso aos clientes, chamando a consulta, pegando todos os resultados e atribuindo a nossa lista, então ele vai retornar uma lista, e nós vamos get transaction executar isso lá no banco de dados, e por fim nós vamos finalizar também, ok? Quando a gente faz isso, nós vamos retornar a nossa lista de clientes que nós recebemos aqui, ok? Então, basicamente, essa aqui vai ser o nosso arquivo de repositório que vai uh, se comunicar com o um banco de dados e vai fazer essas listagens. Vamos criar aqui uma classe de teste, então, para nós testarmos se está tudo funcionando. Botão direito sobre a pasta SRC, de Source do Java, New Class. E vamos dizer chamar essa classe de teste. O ideal é seja usar alguns testes unitários, mas por enquanto vamos usar apenas uh, um teste bastante básico e simples. Então, com.example.testes. não os nossos testes. E vamos colocar a classe main que é para ela ser executada junto com o Java. Ok? Então, vamos chamar nossa classe hum, de repositório. Classe repositório cliente: repositório cliente igual a new repositório cliente. Muito bem, muito simples. E vamos criar também um cliente para persistir. Cliente, cliente igual a new cliente. Ok? Também é bastante simples. Vamos colocar alguns uh, colocar algumas opções aqui no nosso cliente. Vamos uh, setar o um nome para ele. Set nome. Vai se chamar um fulano da Silva, e a idade do cliente, vai ser sete idade, vinte anos, ok? Bastante simples, o ID a gente não precisa que vai gerenciar isso, é o próprio, Bom, o próprio MySQL, desculpe. então vamos chamar o repositório aqui, e vamos pedir para ele salvar esse nosso cliente do no banco de dados, ok? Então bastante simples, vamos fazer um teste aqui vamos rodar com uma aplicação Java ele vai executar aqui e já aparece o um, uh, SQL da Hibernate vamos verificar aqui no nosso MySQL, ver se ele realmente criou tudo vamos acessar aqui o nosso uh, banco de Dados de Loja e já podemos perceber que ele criou a, a tabela cliente que fez o um mapeamento adequado com o nosso objeto e se nós clicarmos nele aqui então ele vai simplesmente dizer que foi criado ok Uh, então, nosso teste aqui está basicamente funcionando, nós conseguimos inserir no banco de dados. Vamos executar mais algumas vezes aqui para ele criar. Vamos criar agora um Beltrano da Silva, com a idade: 26 anos. E vamos também executar banco de dados. Ok, já gente alterou a classe que ele salvar. E mais uma vez o Hibernate. Voltando para o banco de dados, clicar na tabela clientes estão os dois aqui inseridos. Então o ID foi criado automaticamente pelo MySQL, gerenciado por ele, e os nossos campos aqui foram mapeados e persistidos no banco de dados. Se nós quiséssemos listar esses clientes aqui que existem no banco de dados, vamos comentar aqui nosso teste. E nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos dizer que nós queríamos, gostaríamos de buscar todos os clientes que existem no banco de dados. Então vamos criar aqui uma lista de clientes list java último cliente clientes igual a repositório quanto cliente listar todos que ele vai trazer uma lista de todos os objetos e vamos fazer o seguinte vamos percorrer isso com for each o um forzinho aqui ops não é isso não é o for each okay? de clientes muito bem passando clientes e nós vamos fazer o que? nós vamos dar um sysout para ele escrever na, na saída padrão do Java o cliente. Ok? Cliente.nome. GetNome Podemos colocar já o um método toString lá no nosso objeto para ele fazer isso automaticamente, mas por enquanto somente isso aqui já resolve nosso problema. Vamos executar a nossa classe, rodar como teste. E ele fez a consulta no banco de dados e retornou dois registros para a gente, que é também tamanho que a gente tem lá, ok? E se nós quiséssemos atualizar um cliente que já existe no banco de dados. Então, o uh, que, que nós precisaríamos fazer? Uma ah, palestra aqui, nós precisaríamos, antes de tudo, criar um método que ainda não existe no repositório, que é o um método Buscar por ID. Nós vamos buscar, então, uma entidade específica lá, vamos atualizá-la e salvá-la novamente para que ele faça a atualização. Uh, deixa eu apagar isso daqui colocar aqui antes do salvar. Então, public, ele vai retornar um cliente, esse método obter por id passando o que? Um inteiro do id ele vai fazer o que? Mesma coisa que os outros, m.getTransaction.begin para começar a transação, m.find onde nós passamos a classe que a gente quer pegar, no caso, cliente.class. E nós dizemos então que ele vai é pegar pelo ID que a gente está passando por parâmetros lá em cima. em.getTransaction.commit e mf.close, para ele fechar a conexão com um monte de dados. Ok? E ele vai é fazer o que? Eu quero que a, o resultado dessa busca seja atribuída a um objeto cliente aqui. Cliente, variável local e retornar passar ela como retorno do método cliente esse cliente então, aqui é uma variável local ok? só vai vale aqui dentro do método e nós retornamos ela após ele buscar salvo nosso projeto, voltamos aqui para o teste vamos fazer então a busca por esse nosso ah, cliente, né? vamos criar aqui um cliente. cliente igual a repositório cliente ponto obter por id e nós podemos ver que aqui no banco de dados nós temos dois registros, um com id1 e com o ID2, vamos passar o ID2, é que a gente quer pegar esse objeto aqui com o identificador 2. Ok? Ele vai buscar. Vamos pedir primeiro para ele simplesmente exibir o nome, que teoricamente tem que ser Beltrano da Silva. Então, vamos buscar. cliente, E vamos pegar o objeto, mandar ele escrever o nome desse objeto para a gente ter certeza que ele pegou corretamente do banco de dados. Rodando. E. Beltrano da Silva, ok. Então agora a gente vai atualizar esse registro. Cliente ponto sete, nome ponto não é mais Beltrano da Silva, vai ser agora Beltrano de Souza, ok? Então a gente modificou o estado do nosso objeto do banco de dados. Modificamos o estado dele aqui em tempo de execução, na memória, e nós queremos que essa modificação seja persistente e vá para o banco de dados, que da próxima vez nós já pegamos com os dados corrigidos. Ok? Então, modificamos e vamos chamar o repositório e pedir para ele salvar esse cliente novamente. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que existe esse banco de dados e vai então atualizar, em vez de criar um novo objeto, no banco de dados uh, Então, enquanto eu não chamar o método salvar novamente, essa alteração será apenas em memória e não será persistida vamos executar aqui teste, ok, ok executou no banco de dados, então ele fez o select buscou e ele fez um update, ou seja, ele sabe que esse, esse nosso objeto existe no banco de dados, então ele vai tentar atualizar e não apenas inserir nós viemos aqui no banco de dados, clicar em cliente, Beltano de Souza podemos concluir que ele fez a alteração então nós conseguimos já listar todos os nossos objetos, conseguimos criar um novo objeto, conseguimos atualizar e nós podemos também agora tentar remover como nós já buscamos o objeto aqui no banco de dados estamos com ele aqui já em mãos, não temos para ID vamos tentar então agora em vez de salvar vamos tentar remover esse arquivo remover que é o um método nosso nossa classe né, repostar cliente que ele vai remover esse do banco de dados ok Vamos comentar essa linha, já que não precisa mais dela, removei inclusive. E vamos passar então, busca, recapitulando. Nós chamamos o método obter por ID, passando no ID2 para ele buscar o segundo registro da tabela do banco de dados. Testo mais um objeto, buscar o um objeto e trazer ele, atribuir aqui para o nosso cliente dentro da classe teste, no método main. E nós vamos chamar o repositório novamente e mandar ele remover esse nosso arquivo de lá. Então vamos rodar nossa aplicação, teste, e select buscou delete removeu onde o id é igual ao que ele passou, então se a gente for ver aqui nas banco de dados ele removeu ok, então essa aqui é a parte básica sobre como usar o Hibernate com java são bastante simples, quando podem ver que é muito fácil manipular banco de dados, pelo menos até agora as tabelas são mais simples e nós vamos ver daqui a pouco nas próximas aulas como configurar objetos complexos, com mapeamentos com relacionamentos de muitos para um, de um para muitos e de muitos para muitos também vocês vão ver também que é muito simples, ok? então até a próxima aula.